Estamos envolvidos na criação de uma linguagem de primeira ordem. Nossa tarefa é dar nome às coisas. João, o pai de Maia, ou o número 3. Até prova em contrário, no mundo há indivíduos. Na linguagem, há termos. Os indivíduos são objetos. Os termos. São entidades puramente linguísticas. Os termos são nomes para os indivíduos. O numeral 3 dá nome para o número 3. Eu nunca conheci ninguém que tivesse se encontrado com o número 3. Eu nunca conheci alguém que tivesse escrito o número 3. O numeral 3 pode ser escrito. Muito cuidado para não confundir as coisas com seus nomes. A última pessoa que eu conheci que fez isso morreu de fome. Chegou no restaurante e pediu, ao invés do prato, pelo nome do prato. O nome do prato não saciou. Onde nascem os termos? Bom, antes de mais nada, é preciso definir uma assinatura de primeira ordem, a qual traz, em particular, símbolos para funções. Além disso, a assinatura deve ser complementada por um conjunto de símbolos de variável. O conjunto dos termos induzidos por essa assinatura e por esse conjunto de símbolos de variável é um conjunto indutivamente definido, um conjunto que é definido por recursão. Usando aqui a notação de Bacchus-Nauer, a gente pode pensar nesse conjunto como definido pelas seguintes cláusulas. Todo símbolo de variável é um termo. Todo símbolo de constante também é um termo, são nomes para indivíduos. Todo símbolo de função, quando combinado com a quantidade adequada de termos, produz o um nome para um outro termo, chamado termo funcional. Os termos funcionais são exatamente onde acontece a recursão. Um símbolo de função sozinho, em geral, não é um termo. Um termo é o resultado de aplicar este símbolo de função a outros termos, aqueles que são os seus argumentos. Um termo com m mais 1 um argumentos é construído aplicando um símbolo de função m mais 1 um a m mais 1 um termos que já tenham sido definidos num passo anterior da nossa recursão frequentemente omitimos parênteses da definição dos termos funcionais. Note que há mais de uma forma de garantir que há infinitos termos numa linguagem de primeira ordem. A mais óbvia delas é garantir que há um conjunto infinito de símbolos de variável. Outra é garantir que há um conjunto infinito de símbolos de constante. Ainda outra é garantir que há pelo menos um símbolo de função com aridade superior a zero. Veja só, se houver pelo menos uma variável na linguagem, ou pelo menos um símbolo de constante, um símbolo de função unário pode ser usado, digamos, para construir o termo f de x, onde x é um símbolo de variável, o qual, por sua vez, pode ser usado para construir o termo f de f de x, f de f de f de x, e assim por diante, infinitos termos. Note que as expressões precisam ser bem tipadas. Cada termo em uma linguagem homogênea deve ser uma expressão do gênero iota. De fato, cada variável é uma expressão do gênero certo, iota. Cada símbolo de constante também é uma expressão do gênero certo, iota. Enquanto que, se cada um dos m mais 1 um termos recebidos pelo símbolo funcional de aridade m mais 1 um, tem gênero iota, então, a nossa função produz, outra vez, um objeto linguístico com o gênero iota. É passando, em uma linguagem de primeira ordem, os termos são os nomes para os indivíduos. Se uma certa teoria pretende expressar fatos acerca de indivíduos, eu preciso de nomes para esses indivíduos. O conjunto dos termos de uma dada linguagem de primeira ordem é definido por uma receita recursiva. Cada símbolo de variável é um termo, cada símbolo de constante é um termo e há também termos funcionais recursivos, construídos a partir de um certo conjunto de termos de entrada e um símbolo de função adequado. Permita-me uma ilustração de como que os termos funcionam. Aqui, eu repeti a assinatura que eu tomei como exemplo no vídeo sobre assinatura de primeira ordem. Aqui, eu adicionei um símbolo de variável, x minúsculo. E aqui, eu escrevi um candidato a termo. Será que eu posso verificar que isso, de fato, é um termo nesta linguagem de primeira ordem, usando aquelas regras recursivas que a gente acabou de ver? Ao fazer a análise léxica dessa string, para conferir a que ela se refere, que tipo de termo que ela pode estar descrevendo, eu consigo identificar que m Está na raiz. M foi o último símbolo aplicado na construção desse termo. Esse M recebeu duas entradas, dois termos. Se eu puder verificar que de fato eles são termos, então eu acabei de construir mais um. O termo da esquerda tem aqui um construtor S, o um símbolo de função unário da nossa assinatura. Esse, por sua vez, recebe um outro S, que, por sua vez, recebe um construtor binário da nossa assinatura, o símbolo A. Esse símbolo A, binário, recebe dois outros, esse e esse, que, por sua vez, recebe esse símbolo de função nulário, z. Do outro lado dessa expressão, eu tenho um símbolo unário, t, que recebe, por sua vez, também, s da variável x. Essa é a real estrutura, a árvore sintática do nosso termo. Observe que, dados os símbolos de função zero-ários, z e n, que apareceram aqui, nas folhas dessa árvore sintática, e dado o símbolo de variável x que apareceu nessa terceira folha, eu posso construir, usando o símbolo de função unário s, esta subárvore, que é, por sua vez, um termo, e também essa. Posso, em seguida, construir, usando o símbolo binário a, a partir desta e desta árvore, desses dois termos, um terceiro termo, que é esse. A partir dele mais uma vez, posso usar o s para construir ainda outro termo e ainda outro termo. E a partir do símbolo de função unário que eu posso, a partir deste termo, construir este termo. E agora que ambos estes termos foram justificados das folhas até a raiz, eu posso usar o meu símbolo binário m para construir. Este termo. Note que os termos não possuem interpretação. Não faz sentido perguntar, nesta altura do campeonato, o que eles podem estar querendo dizer. Eu posso, sim, querer imaginar. Posso imaginar que os símbolos S, N, A, M, Q, todos já possuem um certo significado e imaginar, com isso, que esta expressão se refere a um certo objeto. Digamos que z seja um nome para o zero, n seja um nome para o 6, s o nome para a função sucessor, a para a função adição, q para a função elevar ao quadrado e m para a função multiplicar. Se eu agora souber qual é também o significado da variável x, eu posso calcular, usando essas interpretações, qual que seria o significado do termo em tela.